Aqui estamos nas semifinais da Copa Andergrado, na chave 1 um, da semifinal temos Malus contra Thiago, na chave 2 temos Valdeir contra Betinho, a final será filmada e será postada daqui a 10 minutos. E aí, gente, beleza? Aqui estamos na semifinais. Na final, nas decisões de primeiro lugar, entre Tiago com seu ABC e Betinho com seus com seus metalfós. Esses foram os. E caixão para primeiro lugar. Em terceiro lugar, temos Voldeí com seus baixinhos do inferno. <risos> e malos com seus. com suas naves que são pilotadas por samurais. Aqui está uma espécie de baba depois do torneio. E vamos jogar, minha gente. Nério, dá um olhada aí pra galera. galera, tudo bem? <risos> Fala pessoal! Tem é. pessoal, de boa? Estou aqui pessoal, no pessoal. Vamos falar com o primeiro. Vamos com o quarto lugar. Malus, com o Malus, diga. diga a sua frase. O que você acha do torneio? E o que me espere, velho. Um se pronuncie sobre esse achei torneio. Foi um torneio, eu achei difícil, Ei, né, assim, por... com um o de Marlos. É, difícil, porque teve ABC. Ah, PC. O que eu, eu nunca ganho dele, animais. mas beleza. Mas da próxima vez eu ganho dele. Vai lá, Valdeir. Vamos falar com o terceiro <risos> lugar. <local>, o terceiro <risos> lugar, Valdeir. Voldei. Valdei. como você passar passar se... Passar achou nesse torneio? Bem, velho. Caralho. levou só. Betinho, você, como um dos veteranos aqui do pessoal, o que você achou do seu desempenho nesse torneio? <risos> Rapaz, eu tô com fome. <risos> Mas foi bom, foi bom, né? E é aqui, que deu aqui o campeão. E aí, cara, foi especial pra mim, velho. Eu me identifiquei muito com a galera aqui. Mas perdi, você fala. Eu não tô em casa não, olha. Falou. Mentira, tá assim.